Por boas! Bem-vindos a todos! Trago-vos aqui uma motinha muito porreirinha, como vocês veem, espetáculo, não é? É de um amigo meu e é uma Malaguti, uma Malaguti 125, cá está aqui, Malaguti 125 e é uma moto bem porreira, estilo italiano, não é? Que a Malaguti é, é italiana e está aqui super motar, um estilo super motar, bem fixe. Guia. Uh, há várias versões desta moto, esta está diferente uh, ali uh, as rodas, porque as rodas estas estão de, de pista, mas o meu colega tem, um, tem os pneus off-road. Vamos dar uma voltinha nisso, não é? Isto é uma 125 normal, tem 11 kW, quase os, os 15 cavalos que, que dá para andar com carta de carro, tem os de, de disco com com ABS, as, as antesraiadas, raiadas, está muito bem, está muito bem, está espetacular aqui o, o escape, também faz um barulhinho jeitoso, está fixe, a cremalheira também, também não, é, não é original. Tem um mostrador, tem, tem 6 velocidades, vamos para lá trabalhar, já está, vamos a ver. O mostrador não é assim nada de, de especial, vamos lá pôr, para ouvirem o sonzinho dela. Viu ali então? O banco é esguio, massinho. Espetáculo! Nem parece uma 125. Bem, vamos lá dar uma voltinha então? Bora lá! Olha lá! Vamos ver se isto é bom aqui então! ah, que fixe! Este, este descanso recolhe automaticamente, vejam lá, não é? E ela é altinha, eu chego aqui com os pés em bicos, em bicos de pés... Vamos lá ver então! Tenho uma posição direita... Fora o travão, nunca tinha visto assim travão? O que eu sinto é que ela quando anda o colega comigo vamos parar aqui que aqui é um stop, exatamente uh, já que é só cavalo é quando o meu colega anda comigo que ela puxa muito bem os espelhos, vê-se perfeitamente que são espelhos, espelhos largos, muito bom Epa! Ela puxa logo! Está fixe! as o de virar... Ah! É que ela puxa bem! Isto é uma moto que custa cerca de euros, Sem documentos é claro, não é? E... Uh, olha estou a notar o calor aqui na perna esquerda... Ser ali o radiador... Olha que fixe, olha que fixe, curva bem, é ágil, não tem um indicador de velocidade, é um é dos poucos pontos negativos que ela tem, não ter o um indicador, porque convém, convém ter um indicador indicador, não é só para os, para os maçaricos, não é? para os iniciantes, muitas vezes eu na minha recorro a, ali a ver em que, em que ambulância estou. Neste caso, como estou distraído, já nem sei se estou em terceiro ou se estou em quarto. Não sei. Sexta. Vamos -se ver como é que trava? O travão de trás trava bem. Isto tem uh, travagem combinada, não é? O, o CBS. Deixa -ver. Deixa -ver. Já pensei sexta. Já estou em sexta. Sexta. Quinta. Ah, a sexta indica. A sexta estão a ver aqui. A sexta indica aqui assim. E o neutro. Ok, tem, são as duas únicas indicações. É que está em neutro. Este é o jogo do fito. Isto é que é fixe. Quinta. Quarta. Terceira. O Trabões. Traba bem. Traba bem. bem. Espetáculo. Vamos para o som. Ambiente. Carai! Ai, a moto! A moto está a responder melhor do que a minha Duque. Ouçam um bem o que eu estou a dizer? Uh! Muito bom, malta! Olha, está aqui uma motinha! 5 estrelas! 5 estrelas! Pois bem, que a Duque não me acompanha? Ele não está lá atrás? Correirinho! <risos> dá para fazer incursões, se se meter os pneus off-road, dá para fazer aí umas, umas incursões pelo off-road, não é, pelas terras batidas, e agora já não sei, é para que lado é que é isto, isto tem bovina, aqui é o, os piscas, não tenho indicação, só pisca ali, tem bovina! uau, mas está sempre pronto a responder, muito fixe, aqui é os médios, os máximos, Eu espero que esteja em Acho que sim! Então... Olha que fixe. Assim ah, são as cumprimentar aqui os moços! <risos> Ai mas puxa melhor do que minha, pá! Se preço 4 tempos! <risos> é, está sempre pronto a puxar! O meu colega quando vir isto vai dizer assim, este caralho é um assassino de motas! Olha mas gosto fixe, gosto disto, está muito fixe! Supostamente deve ter já antes 17... Mas está sempre pronto a puxar! E tem o depósito cheio! Vamos ouvir o borda do carro! gosto que dá! <risos> Maltinho, se vocês quiserem comprar uma mota, assim não precisam de ir para motos premium porque isto já é uma diversão, uma diversão total e anda mesmo bem! Estou a adorar! O travão de trás também trava bem... Que potência! O barulho é fixe e ela responde logo! É espetáculo! Está a gosto de andar nela? E, e sem senhora... o barulho incentiva? incentiva! Ai ai! Está muito fixe! Sim senhor, este não tem piscas. Há carros novos que não tem piscas, não sei porquê. Sinceramente. Ou a minha ainda é uma sensação que, que ela quer sacar a Às vezes, está para aí em quarta, quinta, sexta. Cá está muito bom. A peseira é em ferro. Isto não é? O alumínio é dura. Mas não se sente vibração? Não. Sinto o calor aqui na perna esquerda que é o radiador. Quase certeza que estava aqui. Sinto mais calor na perna esquerda do que na direita. É, mas está sempre pronta a puxar. O banco. O banco é joguinho. VAMOS! Eu tenho terceiro! É nestas coisas que o indicador de mudanças faz sentido não é? Mas ela puxa logo! A embreagem pega mais ou menos a altura da minha! O espelho vê-se tudo com o caraca! <risos> vê-se tudo mesmo! não ultrapassar ninguém! Ah, e vocês, que 125 é que vocês mais gostam? Sim. Há aí uma discussão muito grave das muito... Sim, é grave, o pessoal está sempre aí... Às vezes até há insultos... Cada um tenta defender a sua dama... Opa, eu, já sabem, eu gosto da Duke... Mas o que não faltam aí é... Comentários meus a dizer que a Yama também tem motos boas, a Honda também tem motos boas... Hapa! Muitas motos são boas! Gosto por exemplo da, da RKV... Ah, não é RKV, Eu também gosto, mas é RKS... Está gosto é este escape, para a fazer barulho... Por isso, agora vocês têm que saber se, se estão a pensar subir de cilindrada, se compensa comprar uma moto assim destas de, de 3.000€, não é? Ou ir para aquelas motas que custam 5 .000. opá! Hoje em dia a qualidade já está mais ou menos acessível, não é? Não, as marcas não podem facilitar muito, é claro que há materiais e há materiais, mas ao fim e ao cabo o que conta é nós gostarmos da moto, não é? Gostarmos da moto, a moto satisfazer-nos e ser divertido conduzir, é isso que nós, que nós queremos! Ah, está sempre para puxar calor. Vamos ultrapassar aqui um carro? Está ah lá? Vamos ao pisca. Ah, olha, está a sempre pedir, olha para isto. Ah, ah, ah. Caralho, calor, pá. Uh. Está fixe. Está fixe. O <risos> colega nunca mais me apanha. A Ducalo RATADA! da Malaguti da XTM, aquela é KTM, esta é XTM, mas anda bem, estou a gostar. E já ultrapassei um carro, é nervosa, pá. Podia ter ido por ali. Bem, eu também quero terminar o vídeo, não é? Anda muito bem. Acho que não há muitas reviews desta moto não se vê muitas motas destas o que é pena não é o pessoal normalmente tem tendência a comprar ondas e amas por causa de depois da de reposição de, de peças e que é logo muito, muito mais rápido e depois conseguem vender e são motos fiáveis, não haja dúvida, não é? Um, eu por mim prefiro ter motas assim um bocado mais exclusivas, para não ser sempre igual às outras, por exemplo, as NC, NC 700, as 750, são máquinas mesmo, mesmo muito boas, mas eu não, não, não queria ter uma, porque toda a gente tem, ok? Pronto, é a minha maneira de, de ver as coisas, também por isso é que eu na altura comprei a KTM, porque não estava, eu não tenho a carta, né? só tenho a carta do carro, eu não estava a pensar, trocar... Tão cedo de moto e não vou trocar, porque aquela moto há de ser, já é o meu branding, não é? Aquela capa até uma laranjinha. Um dia talvez tenha uma capa até maior, mas vamos virar para aqui. O estrela fica laranja. Deixa ver se é do que vem. Onde é que ele foi? Bem, vou fechar aqui o vídeo também, enquanto ele não vem. Vamos ver se eu aqui com o ponto morto, vamos pô-lo em primeira ah, já está nele, está ali o N, não sei não conseguem ver mas está aqui o N. E vamos pô-los ao descanso, com o descanso, basta fazer assim... Hum, não estou habituado com isto, ah, é porque é muito alto. Ok, vamos ligar a bicha... Inclina pouco, inclina... Bem bonita! Bem bonita! Bem, voltinha. Espero que tenham gostado desta review aqui, review nada profissional, mas, mas pronto, ficaram com a, com a visão de quem, de quem andou nela pela primeira vez e o que é que achou! Ok? vá Não tenho mais! Peace and Love! que fui! Fui aí! Tchau Malta! Ficas com uma pinta! Falta acrescentar aqui que, que este motor é um motor da Piaggio, ou seja, tem fabrico italiano, mas a moto depois, toda ela é montada na Índia. Depois isto é tudo como se fosse uma Aprilia, só que leva aqui o selo da, da Malaguti, depois também há outras motos que são iguais, que é o M e a Derby, mas de resto é tudo igual e, e a Aprilia é mais cara um bocadito, se calhar talvez por causa da marca e acho que tem a ABS à frente.